Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Gente, esse é o Condomínio Blue aqui em shangri -La. Esse condomínio é um condomínio novo, que foi consagrado, já tem muitas casas aqui. Ele está localizado na praia de shangri a mais ou menos, aproximadamente 1,6 km do mar, região central aqui da praia. Para quem é novo aqui no canal, o fica no Rio Grande do Sul, distante a 120 km da capital, Porto Alegre. E essa aqui é a fachada da casa que eu quero te mostrar. Olha que fachada linda, olha que retas arquitetônicas maravilhosas, gente. Arquitetura contemporânea, ripado, aqui tem um detalhe preto em alumínio e concreto aparente. Vamos conhecer essa casa? Olha só, aqui nós temos uma dormente, aqui, gente. Ó, três dormentes que fazem a entrada da casa aqui aqui estacionamento para o seu carro tá bom não tem garagem coberta aqui estacionamento o terreno aqui é 11 por 25 a casa tem 250 metros de área construída e está à venda mobiliada por 2 milhões 480 mil reais baratíssimo <risos> gente pelo que a casa oferece é barata, você vai ver. Uma casa linda, com piscina. Nós temos quatro suítes, uma terra, espaço gourmet, vista para o lago, pertinho do clube. Sem mais delongas, vamos entrar. Ó, oh, eu deixei aberto aqui, porque normalmente só entra pela porta principal o proprietário. Então, como você é o primeiro que está vendo o vídeo, você é o proprietário. Então, vamos entrar pela porta principal. <risos> Olha só, gente. Olha a vista que nós já temos. Só fechar a porta aqui. Olha a vista que nós já temos, gente. Na entrada da casa, aqui, gente, é um sobrado, um condomínio de luxo. Aqui, gente, ficou pronto há pouco tempo. Esse sobrado, proprietário, acabou colocando algumas mobílias fixas, pé direito duplo, concreto aparente. As luminárias diretamente no concreto, lindíssimo. Aqui nós temos um piso porcelanato de 80 por 80, eu acho que é um por um. Vou confirmar, é grande aqui o porcionato. Essa aí é uma lareira a lenha, gente, a lenha. E ela tem um concreto aparente, gente. Olha só que bacana isso aqui, vou te mostrar, ó. Olha que detalhe sensacional, gente. Isso aqui é um concreto que foi feito na concretagem da laje. Então, isso aqui, tu imagina só, é uma tábua inteira que foi formada e desformada e ficou assim. Olha que legal, gente, é que nem você colocar o pudim na forma para ficar redondinho. <risos> Olha que exemplo, né? coisa de gordo. <risos> exemplo do pudim, né? Mas vamos lá, gente. Olha só, a casa é linda, pé direito alto. Aqui tem um sofazão, mesa de centro, duas poltronas lá. Aqui, gente, tranquilamente na parte de baixo, aqui nós temos uns 100 metros entre sala de estar jantar. E a cozinha que o Espaço eu vou te mostrar. Olha essas escadas aqui, gente. São escadas suspensas direta na parede, tá, gente? Uh, em concreto. Essa casa tem um estilo bem minimalista, assim, tipo o mínimo possível. Mas também arquitetura contemporânea. Aqui uma sala de jantar. A mesa já tá aqui. Oito lugares. Linda também, maravilhosa. Olha só, você tá jantando aqui, você tá enxergando o lago lá no fundo. Olha que bacana, ó. Antes de nós ir lá, eu quero te mostrar a suíte Terra, a nossa famosa suíte do vovô e da vovó, né? Olha só, uma cama de casal, aqui cabeceira MDF, guarda-roupa, duas portas. Aqui nós temos um nicho, gente, ó. E foi pensado bem bacana esse detalhe aqui, ele é tipo um triângulo, um hexágono ou um triângulo equilátero. Quem é bom em matemática aí, quem lembra? <risos> Calcular a área desse triângulo aqui. Olha só, gente, lá em cima dá pra você ter uma ideia, ó, em vez de ser um quadrado, foi um triângulo, ficou bacana demais. Coloca a TV ali, esse para, para energia elétrica e TV já tá ali a cabo. Esse aqui, ó, a suíte do do é o banheiro da suíte terra Um box aqui de vidro, nicho, chuveiro a gás. Legal essa porcelana aqui, gente. Essa aqui é a suíte, então, terra Aqui na frente da suíte terra a gente tem um lavabo, é o banheiro para suas visitas, né? Lavar sanitário, já com a cuba aqui esculpida na sobrecuba. E agora sim, vamos para a parte mais linda da casa, gente. Olha aqui, gente, esse teto de concreto aparente, com as luminárias embutida diretamente na laje. E aqui a gente tem uma ilha, gente, ó. Com fogão cooktop. Um fogão aqui, gente, ó. Mundial 5 boca, mais aqui uma torneira estilo cantor casual. Olha essa aqui. Olha, você tá cantando aqui na torneira, lavando louça, e enxergando o lago. Gente, isso aí não tem preço. <risos> aqui a gente tem uma lixeira, gente, também, ó. Bota o sacolinho aqui, a lixeira. Aqui a torneira é mano comando. Uh, aqui tem um detalhe bem interessante, tá? As aberturas são de alumínio, elas vão até lá a ponta. E elas também entram para dentro da parede aqui, gente. Eu acabei colocando elas todas aqui para dentro. Muito bacana, dá muito mais sensação de amplitude, espaço, maravilhoso, né? Essa é a churrasqueira, a nossa churrasqueira. Quer dizer, a nossa não, né? É a sua churrasqueira. Pode ser a nossa, só porque eu vou assar pra você a carne quando você comprar essa casa aqui, né? Então aqui é a churrasqueira, tá, gente? Aqui já tem um fogãozinho com o top duas bocas pra você fazer um charque, esquentar aquela carne que sobrou de meio-dia pra fazer de noite. Mais armários aqui, tem uma cristaleira lá, mais armários aqui, gavetas aqui embaixo. Aqui uma geladeira, gente, ó, daquelas top, uma filco ainda, ó. Vamos abrir, eu sou curioso. Ó, olha quanto que cabe de água aqui dentro, gente. Olha só. Não tem champanhe geladinho pra você, mas a é gente dá um jeito, tá? Aqui é a torre quente, forno e micro, mais armários aqui em cima também. Aqui tem um ripadinho de madeira, gente, ó. Ficou top isso aqui. MDF. Aqui à esquerda, a área de serviço, meus caros, ó. Eu não consegui ligar a luz aqui, mas dá pra ter uma boa noção, os juncos já estão ali aqui a porta que sai lá na rua, a casa também tem entrada por aqui pela área de serviço lá da frente agora deixa eu te mostrar aqui, gente, essa piscina olha que top isso aqui, meu caro vem cá, aqui embaixo a gente tem uma madeira tratada aqui, gente madeira, aqui a gente tem pedras tá, gente, pedras cachambu elas não deixam esquentar você pode pisar aqui no sol que não esquenta seu pé. E aqui, gente, ficou uma graminha para quem curte pisar na grama, né? Olha que top, né? Você tá aqui, ó, tomando banho na sua piscina e tá enxergando o lago, que maravilhoso, né? Eu quero te mostrar aqui de baixo a fachada da casa aqui atrás. É tão bonita quanto a frente. Esse aqui é o lago do condomínio, é o lago maior do condomínio aqui. Hein? Condomínio Blue. Lá na frente, aquela casinha lá, gente, já é um espaço gourmet com piscina, com borda infinita pro lago. A portaria lá onde passou aquele carro, não sei se você conseguiu ver, mas é por ali. <risos> e agora deixa eu te mostrar a fachada, olha que linda, gente, ó. Aliás, não é puxar o saco dos gaúchos, né, gente, mas vamos falar. A arquitetura gaúcha, se não é a primeira, tá bem perto, se é a primeira do Brasil ou da América, né, gente. Fala para mim, você sabia que uma casa em Orlando, uma casa em Orlando... Não tem essa fachada bonita, não é bonita, ela é praticamente drywall e madeira mista, de rolo madeira mista, e vamos ser sinceros, não é muito bonita e o preço é caríssimo pelo que oferece aqui, se uma casa dessa aqui tivesse lá, caros americanos vão se apaixonar, olha a dica para você arquiteto, oh, vai por Orlando, <risos> O único local que compara um pouco com a arquitetura... a cair aqui, gente. <risos> o único local que é um pouco parecido aqui, se você for pra Beverly Hills, Califórnia, Malibu, esses lugares, é um pouco parecido aqui a arquitetura, né? Mas aí eu tô falando de outro padrão, deixa para lá. A piscina, gente, tem um deck molhado aqui, tem um degrau aqui, tá, gente? É uma piscina com tamanho padrão, é 1,40m, eu acho a parte mais funda. E ela tem um desnível que vem de lá pra cá. Bom, quando você vier tomar posse da casa, a gente manda dar uma limpada nela, beleza? Vamos subir. Eu quero te mostrar então a parte de cima. Lá nós temos três suítes, e uma vista linda para o lago também. Olha esse pé direito, lindo, gente. Ó, tem um vidrão lá, que legal. Vamos subir na escada agora que tem os degraus suspensos. Vamos lá então. Concentração: murcha a barriga para ficar mais leve. <risos> <risos> ai, ai, ai, cara, brincando. Tem que brincar, né, gente? Eu brinco, né, e falo, né? Onde é alegria, aí, adeus. Olha só. Aqui tem um espaço, gente. Um, fez um... Vamos botar, dá pra fazer um home, alguma coisa, botar o um computador aqui. Ali tem um armário, deixa eu abrir aqui pra ver. Ó, tem um armáriozinho aqui. Aqui a gente tem um aéreo de metalon e vidro, né? Olha só. Bem básico, mas também bem bonito. Tem os LED, as ledzinhas, LED, as luminárias, né? Lá em cima. E olha a vista aqui. Acabei passando, ó. Olha só. Linda a casa, né? Agora vamos entrar na primeira suíte aqui de cima. Olha só. Acabamos de entrar. Aqui é o banheiro então, da primeira suíte. Linda. Maravilhosa. Gente, essa casa aqui, por R$ 2,480, pelo que ela oferece, é boa a concorrência dela com as outras, hein? Tá numa localização privilegiada do condomínio. Tem quatro suítes, tá mobiliada. Aqui, então, uma cama de casal, MDF cabeceira, ar-condicionado e split. Aqui nós temos uma sacadinha, gente, ó. Olha que legal. Alumínio, tela mosqueteira é mosqueteira que é os três mosqueteiros mosqueteira de mosquito qual que é qual que é certo Você pode me dizer ó aqui a gente tem uma sacadinha olha que bacana ó. aqui um nós temos para parapeito de vidro olha que legal Epa, o vento bateu ali <risos> lá a gente é quase tem descoberta tá bom uh, o, o padrão aqui do condomínio tá gente os terrenos são um pouco menores tá 11 por 25 então as construções são um pouco menores e isso também impacta no preço, que também é um pouco menor, tá bom? Mas a qualidade, a arquitetura é totalmente elevada. Vem cá ver o resto, vem cá. Olha só. Uh, ali um guarda-roupa duas portas, né, gente? Espelhado ali, com espelho. Agora eu quero te mostrar essas suítes aqui. Olha que linda. Essas duas suítes aqui dos fundos. Aqui, gente, ó. Que suíte, que tem uma vista linda pro lago. O controle tá aqui, gente, para fechar e abrir a veneziana automatizado. Uh, ali o espaço para você colocar o seu televisor. Aqui um guarda-roupa, duas portas. Vamos abrir aqui para você ver. Olha só, guarda-roupa, duas portas, espelhado. Aqui é o banheiro dessa suíte. Olha só que top, ó. Aqui uma, uma cuba sobre cuba de São Gabriel Preto, esculpida já diretamente. Espelho. Aqui, gente, ó, um... Box de vidro já, gente, prontinho, com chuveiro, a gás, nicho tá ali. Olha só, vou fazer uma experiência aqui para você. Tá vendo o sanitário aqui? Olha só. Você tá no sanitário, meu cara, isso aqui é muito privilégio. Tá no sanitário aqui, tá vendo o lago, olha só que doido, gente, que top. Você vem no sanitário alguns, quase toda a maioria... <risos> Traz o celular pra cá, fica aqui curtindo essa paisagem, as coisas fluem muito mais fácil. É mais fácil pra você fazer M. <risos> ai, ai, meu caro. Que loucura, né? Sentar no sanitário enxergando o mar. Você grita, mulher, meu alcança papel. papel. <risos> aqui então, a cama de casal. Ali o ar-condicionado split. Gente quero que você responda pra mim aqui olha só você prefere vista vamos lá vou fazer uma enquete aqui rapidinho vista para o lago vista para o mar ou vista para o vale para quem não sabe a gente também está trabalhando na serra gaúcha em breve na capital também então está mesclando vídeos aqui vídeos lá para você que é novo no canal você que curte mar serra curte lago né? Então quero que você diga pra mim Você prefere lago, serra ou mar? Aí a gente vai fazer conforme a maioria decidirem. Aqui nessa suíte, meu caro Tem também tela mosqueteira aqui E aqui tem uma sacada Vou dizer que é um terraço já, né? Maravilhoso, que você tem uma vista panorâmica pro lago Lindíssima Aliás, interage com a outra suíte ali Dá para você acordar o seu cunhado de manhã cedo Até vamos me por lá Vem cá, vamos me por lá Vou fechando isso aqui ó eu apertar o botãozinho olha só que bacana para o seu subir e ficar brincando a tarde toda <risos> tô brincando a gente criança é benção tá olha só vamos acessar então agora aqui a suíte número 1 um, vamos dizer assim né vamos abrir ela aqui você abre comigo então no 3 vamos lá então um dois três <risos> minha, não quis nem deixar o espectador abrir junto. Enquanto abre aí, nós vamos explorando, tá? Uma cama de casal, cabeceira MDF, ar-condicionado split. Aqui tem já os esquiadinhos do lado com vidro. Pra você ver o telefone tocar, carear no seu rosto e acordar cedo. Aqui um guarda-roupa três portas espelhado. Olha só, gente, se formando a vista atrás de mim do lago. Olha que top. Vistão pro lago, né? Guarda-roupa três portas. Deixa eu abrir aqui pra você ver, ó. Olha que top, gente Cama de casal maravilhosa Olha que vista sensacional Maravilhosa, gente Não sei se vocês conseguem ver Vou mostrar pra vocês Algo, algo que eu vi aqui Lá na frente Tem uma madeirinha ó. Será que botaram uma rede pra pescar? Ai, gente, aqui, meu cara Até os peixes são alto padrão Você não tem noção é outro nível. Aqui tem um canteirinho mortinho, gente. O vento acabou derrubando os vasos. Mas dá pra você cuidar aqui, hein, Que vai ficar maravilhoso. Olha, olha só, gente. O trabalho essa madeira aqui, gente, ó. O cantinho 45 graus. Madeira tratada, pintada. Diretamente ali, gente, ó. Conecta com o concreto. E o concreto dá aquela aparência e minimalismo, né? Tudo simples, mas também sofisticado. Alteração, gente. Solta tá se pondo lá. ainda dá vontade de acabar esse vídeo. Mas tem que acabar, né? <risos> Vamos lá. Já deu mais de 16 minutos. Meu Deus do céu! Olha só. Aqui é o banheiro Só suíte então, gente. Ó. Uma Cuba São Gabriel, também esculpida aqui, gente. Ó. A água desce aqui. É mágico, some. A água desce para baixo, é esculpida aqui. Aqui a gente tem então o box, tá, gente? de com vidro já chuveiro a gás as venezianas aqui com vidro boreal mas você abrir um pouquinho olhar meio de lado um para o outro você enxerga o lago até tomando banho que top né gente essa casa está à venda pode ser sua se você tem um imóvel aqui em xangri ou na serra gaúcha ou até mesmo na capital quer que seu imóvel apareça aqui no canal chame a gente ou se você tiver imóvel em qualquer lugar do brasil Chame a gente, a gente pode conversar, fazer um vídeo igual esse aqui, cinematográfico para você, tá bom? E se você viu o vídeo até o final, muito obrigado, quero te agradecer de coração. Deus abençoe o seu dia, a sua semana. Tem um contato, link pro site aqui embaixo, se você quer vir ver o imóvel, tá bom? Espero que você gostou, que você venha ver o imóvel, chame a gente. E Deus abençoe o seu dia, a sua semana. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Um abraço do seu amigo corretor.